Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Lockdown, Academias Fechadas e 5 Estratégias para você ter resultados treinando em casa. Ai professora, as academias fecharam, o que agora? O que, que eu faço? Eu vou perder todos os meus resultados? Lockdown, todas as academias fecharam e você sem previsão nenhuma do que vai acontecer. Se isso vai durar uma semana, um mês, três meses, a gente não tem ideia e não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E nesse momento, você que estava treinando bem, indo para a academia, tendo resultado, começa a ver os seus resultados se escorrerem entre os dedos. Você começa a ver aquele peso que você perdeu, você voltando a adquirir. Aquela massa muscular que você ganhou, ela começando a sumir. Então você pega e adapta os pesos com sacolas, balde, mochila, alguns pesos, mas porém, você vê que no final não é a mesma coisa, que o treino não pega direito, você não sente aquela dorzinha no dia seguinte, e você não sabe o que fazer para tornar o treino melhor. E o pior de tudo, você sabe que o treino ficou leve e fraco, e se você quer realmente manter a tua massa muscular, quer realmente emagrecer, você sabe que o treino precisa ter intensidade, precisa ter sobrecarga, precisa pegar. Você sabe que o treino levinho, não serve nem mesmo para manter os seus resultados. Então, o que fazer? Primeiro de tudo, você sim deve treinar em casa para manter e até melhorar os seus resultados. Mas você precisa entender que treino em casa não é musculação. O que eu quero te contar é que você deve utilizar elementos da musculação, mas você precisa adaptar o treino a outras metodologias para que possa intensificar esse treino com a sobrecarga menor que você tem à sua disposição em casa. Você não vai simplesmente imitar o treino e os exercícios que você fazia na academia. Você vai treinar de forma diferente e intensa para poder ter os mesmos resultados que você tem treinando lá na academia. Então vou passar aqui para você cinco estratégias para você ter resultados treinando em casa, tão bons quanto do treino na academia. 1. Um, adapte a sobrecarga. Como eu já falei anteriormente para vocês, você precisa pegar uma sobrecarga, um peso, então utilize formas de que você tenha pesos em casa. Eles nunca irão representar os mesmos pesos da academia. Para isso, a gente vai utilizar outras estratégias, outras metodologias que eu vou falar aqui para vocês, para deixar o treino mais intenso. Uma forma básica que eu uso com os meus alunos é colocar uma mochila e nessa mochila ter livros, saco de feijão, saco de arroz, qualquer coisa que tenha peso para que você gere uma carga maior, para que você possa levantar no seu treino em casa. E lembrando, você deve fazer isso, mas não apenas isso. Então preste atenção nas próximas estratégias. 2. Aumente o número de repetições no exercício. Na academia, como você pega lá 20 quilos no agachamento, em casa você não tem 20 quilos, vai pegar 5 Vai pegar 10 quilos no máximo. Então o que você faz? No lugar de fazer 10 repetições, como você fazia lá com 20 quilos, você vai fazer 20, 30, 40 repetições com menos carga. Com a ideia de você passar mais tempo fazendo o exercício, mais tempo sob tensão com teu, o teu músculo, mais tempo trabalhando. Consequentemente isso gera um estresse que gera resultados no seu músculo. Sendo nisso, a parte mais importante é que você chegue mais próximo da sua falha possível. O que é? Faz de conta um agachamento com a mochila nas costas. Você vai fazendo agachamento e vai fazer até onde você quase não aguentar mais fazer. Sentir a tua perna queimar, arder e você faz força e ela quase não mexe. 3. Faça movimentos mais lentos durante o exercício nós chamamos isso de cadência. O que é a cadência? É a velocidade com que você faz o seu exercício. Então para gerar mais estresse, mais intensidade e deixar o exercício mais difícil para gerar mais resultado, o ideal é que você faça o exercício mais lento. Por exemplo, no agachamento, 3 segundos para descer, 3 segundos para subir, dessa maneira o teu corpo também vai ficar, o teu músculo também vai ficar mais tempo sob tensão, você vai realizar por mais tempo o exercício, você vai gerar um maior estresse nele e um maior acúmulo de metabólicos, de acidose, que é o que gera o estímulo para que o seu músculo ganhe massa muscular e para que o seu metabolismo acelere. 4. Diminua o intervalo entre as séries. Como você consequentemente tem menos sobrecarga, o teu corpo se recupera mais rápido. E a nossa ideia é fadigar o corpo e gerar um estímulo nele. Então o que nós fazemos é diminuir o intervalo. Você fazia lá na academia um minuto de intervalo, fazendo em casa você coloca 30 segundos. O teu corpo vai recuperar menos e assim consequentemente na próxima série o exercício se tornará cada vez mais difícil. E dessa maneira você consegue gerar um bom estímulo para ter o resultado que deseja. E 5. Utilize métodos avançados de treino, métodos diferentes, como isometria, pico de contração, oclusão vascular, drop set, que são formas de você gerar intensidade no exercício mesmo com pouca sobrecarga. Concluindo, se você não quer perder os resultados que você teve, até aqui treinando na academia, ou se você deseja começar a treinar agora e ter resultados de verdade treinando em casa, não fique parado, não faça qualquer treino e não apenas imite o seu treino da academia. Aplique essas cinco estratégias e tenha um treino intenso que possa dar resultados tão bons quanto os da academia. E se você quer saber mais sobre esses treinos, que podem ser tão bons quanto em casa ou na academia, para você ganhar massa muscular, para você emagrecer, ou para você definir depois dos 40 anos, me siga aqui no Instagram, que lá eu trago conteúdo diário de como você deve treinar para emagrecer, definir, mesmo depois dos 40 anos. Fechado? Um abração e até a próxima!